E aí pessoal, beleza? Mais uma diquinha, tiro curto para vocês aproveitarem aqui, vários recursos que eu estou aprendendo quero compartilhar com vocês. Ah, eu tenho uma imagem tão bonita, tão legal, mas eu queria poder uh, remover o fundo dela. Vamos dar um jeito nisso? Não tem pesquisa mais fácil, remover fundo online no Google, este aqui é o que eu recomendo, remove.bg, ele, é, ele é bem prático, não tem mistério nenhum em usar, nós vamos entrar, vai te pedir para fazer o upload de uma imagem Eu vou buscar alguma imagem que tenha um fundo editável aqui vamos ver essa aqui ó. dois copinhos de açaí Pum, sumiu quanto mais uh, padronizado for o fundo melhor porque porque ele ele considera tudo que tem formato ali um desenho eventualmente pode bugar claro que pode ele é um programa online ele trabalha com essas inteligências artificial algoritmo enfim então, ele vai buscar o padrões. Se a imagem de fundo é bagunçada, dá errado. Eu vou tentar aqui mais uma. Ó, ele não interpretou o desenho da coxinha. Ele só interpretou uma tonalidade diferente. Então, bugou. Então, procurem facilitar para o programa. Busquem imagens que tenham um fundo padronizado. Vamos ver aqui alguma coisa que eu posso usar para o canal. Vamos ver se vai dar certo aqui. Olha o fundo do Mario, viu? Ele removeu o céu. O céu e aproveitou todo o resto do cenário. Ficou bacana. Então assim, ó, como todos os outros programas, o Canva que eu sugeri, um, dois, três apps que eu sugeri, o Placeit que eu sugeri, o Remove também é tentativa e erro. Vamos testando, vamos explorando e mexendo, certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido mais uma diquinha. Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo esse, esse mini manualzinho de dicas rápidas. Já falei demais. Até a próxima.